Seja bem-vindo! Está começando o Trabalho em Revista, programa do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Veja nessa edição. Como o trabalho infantil compromete o futuro de crianças e adolescentes no Brasil? Mais de 50% das crianças aqui nas Américas estão nas piores formas de trabalho infantil, que são aquelas que precisam ser eliminadas em caráter de urgência, porque são mais prejudiciais ao desenvolvimento físico e psicológico dessa criança. Ainda sobre trabalho infantil, a psicóloga Sandra Lúcia de Oliveira comenta sobre os problemas do desenvolvimento mental e emocional de crianças e adolescentes que sofrem exploração. Fique por dentro também dos destaques do Giro da Semana e do quadro Decisão. Tudo isso e muito mais agora no Trabalho em Revista. Neste momento, por exemplo, existem milhares de crianças e adolescentes que estão no trabalho em lanchonetes, lava-jatos, na zona rural e até mesmo no ambiente doméstico. Para falar sobre o assunto e indicar caminhos que as pessoas podem contribuir para acabar com esse tipo de exploração, o Tribunal Superior do Trabalho fez uma reportagem sobre o tema. Confira! O trabalho infantil atinge cerca de 2,7 milhões mil crianças no Brasil. Um terço desse total são meninos entre 14 e 17 anos. Uma realidade presente nas esquinas, casas, comércios de todo o país. Quase sempre justificada pela necessidade de complementar a renda doméstica. É que desenvolvemos competências que vão servir de base para toda a nossa vida adulta. São valores, ensinamentos, habilidades que vão sustentar nossas escolhas no futuro. Mas o que acontece quando essa caminhada é interrompida? Aqui é só pegando sol, todo quebrado, cansado pior do que carregar cimento. Quem tem que sustentar? Meu pai me, e meus irmãos. O que você gostaria de estar fazendo ao invés de estar aqui trabalhando? Passear também. Andar na rua, de bike, jogar bola. O senhor começou a trabalhar com quantos anos? Dez anos. Quais as lembranças que o senhor tem da sua infância? As lembranças que eu tenho da minha infância é que eu não tive infância, na realidade. Eu ia para a escola na parte da tarde e na parte da manhã eu engraxava sapato, lavava carro, vigiava, né? Aí dava o meu dinheiro para minha mãe para que ela juntasse com o dinheiro que ela ganhava pegava para comprar a alimentação para o meu, meu sobrinho, né? eu senti falta, assim, de ter feito. Eu sentia falta assim, né, de jogar um futebol, né, a gente pegar e ir para o parque de diversão. Que eu vejo muitos pais de família levar os filhos para roda gigante, né, aí para outros brinquedos no parque, né. Aí eu não tive isso. Sabemos que uma das principais causas do trabalho infantil é a pobreza. O que se observa é que isso não é não, não é uma particularidade de alguma região. Acontece em todas as regiões.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 71% da mão de obra de crianças e adolescentes é utilizada na agricultura. As lembranças mais dolorosas que eu tenho é que quando eu saía para engraxar sapato, né? Aí colocava a caixinha nas costas, chegava em casa à tarde, né? Aí via só a marca, o calo, né? Doendo, né? Quando eu ia para construção civil, que aí ia pegar lata de concreto, botar nas costas, deixava a marca, né? Então a única marca que eu. Sinto, sinto até hoje, assim, que eu me arrependo é isso, né? Uma criança que trabalha é uma criança que ela está sujeita a riscos do ponto de vista da saúde. Em geral, as crianças e adolescentes submetidos ao trabalho infantil são submetidos em atividades perigosas. Então, nós estamos limitando as oportunidades das crianças e dos adolescentes que estão em situação de trabalho infantil, em geral, as crianças em situação de pobreza. Entre 1992 e 2015, o Brasil reduziu em 68% a atividade de crianças e adolescentes no mundo do trabalho. A diminuição segue o acordo firmado internacionalmente pelo país de acabar com todas as formas de trabalho infantil até 2025. E a Justiça do Trabalho tem atuado para contribuir com essa meta. E uma das principais contribuições é o Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem, que desde 2012 tem colaborado para a erradicação do trabalho infantil. Programa Nacional de Combate ao Trabalho Infantil une toda a Justiça do Trabalho, os 24 tribunais e o Tribunal Superior do Trabalho. Nós temos três eixos principais de atuação. Um na conscientização da própria sociedade sobre o tema e dos malefícios que o trabalho infantil traz na vida dessas crianças. Nós temos um outro eixo que é a do diálogo com as instituições, ou seja, a interseccionalidade com o legislativo, com o executivo, com as empresas que formam essas, esses jovens na aprendizagem. E, com isso, fazemos uma ponte para promover a aprendizagem no Brasil. É proibido qualquer trabalho abaixo de 14 anos, mas é possível o trabalho como aprendiz, de 14 para cima. E é possível o trabalho a partir dos 16 anos. A aprendizagem, pelo próprio contorno legal, une educação, formação técnica, e o trabalho, e isso acaba ajudando esse jovem a ter uma qualificação na sua mão de obra futura. A aprendizagem no Brasil, a aprendizagem profissional, ela é uma estratégia muito importante e que está sendo estimulada e que deve continuar sendo estimulada, porque a gente sabe que existe um potencial muito grande de contratação desses adolescentes. Mas é preciso entender também que dar oportunidade de emprego para esses jovens pode contribuir sim para o desenvolvimento do Brasil. Mais de 3,3 milhões de jovens foram contratados como aprendizes no Brasil de 2005 a 2017. O Modelo Especial de Relação Trabalhista é uma das formas de reduzir o trabalho infantil e a evasão escolar. Essa aprendizagem toda é, me mostrou muito o caminho que eu quero seguir e ela fez eu ter certeza que eu ainda tenho muitas e muitas coisas para aprender. Esse foi o um ponto inicial de um caminho, de uma trajetória que, que eu estou construindo a cada dia, que eu estou disposto a fazer o máximo por isso. Num país em que existe tanto desemprego, existem tantas pessoas que precisam ser inseridas no mercado de trabalho, o que, que a gente tem que dar trabalho para criança? É aquele velho chavão, o lugar de criança é na escola, não é um chavão inútil, não é um chavão vazio. Essa criança na escola vai desenvolver suas habilidades técnicas e emocionais para ser um adulto melhor no futuro. Se não for ofertado uma educação de qualidade para essas crianças e para esses adolescentes, dificilmente eles vão conseguir sair desse ciclo da pobreza e vão simplesmente repetir o que vem acontecendo com seus pais. O conselho que eu dou para as crianças hoje em dia é continuar brincando. Estudando, nunca deixar de não estudar porque mais tarde podemos precisar disso aí na caminhada, na jornada da nossa vida. O de Mato Grosso manteve a condenação contra os Correios pela morte de um trabalhador que contraiu a doença do pombo. Veja os detalhes com a repórter Sinara Álvares. O Tribunal Regional do Trabalho confirmou a responsabilidade dos Correios pela morte de um trabalhador, que teve a doença do pombo. Ele morreu em março de 2017, depois de ficar 20 dias internado. A doença que ele contraiu foi transmitida pelas fezes dos pombos, que infestavam o local onde ele trabalhava na época. A morte foi considerada um acidente de trabalho. Por isso, os Correios foram condenados pela primeira turma do Tribunal a pagar uma indenização por danos morais além de uma pensão mensal no valor do último salário para sua esposa e filha. A Justiça do Trabalho no Mundo é o tema da reportagem especial do projeto Janela TRT. Veja esse e outros destaques no Giro da Semana. O Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso lançou mais uma edição do Janela TRT. A reportagem especial, desta vez, é sobre a justiça do trabalho no mundo. O material é rico em ilustrações e também traz vídeos. Acesse o site trt23.jus.br e clique no banner do Janela TRT. O combate ao trabalho infantil virou conteúdo de disciplina escolar da rede pública de Juína. Em uma das atividades, a palestra do juiz do trabalho da cidade, Ediandro Martins, reuniu cerca de 150 pais e alunos. O projeto é o MPT na escola, do Ministério Público do Trabalho, e que tem o apoio da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho de Mato Grosso realizará nos dias 17 e 31 deste mês, o primeiro leilão de bens penhorados pelas varas do trabalho de Cuiabá e Várzea Grande. Estão disponíveis para lances 40 itens, entre veículos, maquinários e imóveis. O leilão é presencial e também online. Para mais detalhes, acesse o site do TRT. O trabalho infantil é o tema da entrevista da semana. Como ele interfere na formação da personalidade de crianças e adolescentes? Acarreta riscos à saúde? Quem explica isso para gente é a psicóloga Sandra Lúcia de Oliveira. A entrevista é no próximo bloco. A gente volta já! Descobri que eu posso ser quem eu quiser. Um super-herói um Posso conhecer a lua e o fundo do mar no mesmo dia. E às vezes, o que dá medo...